Vamos fazer suicídio lateral. Ó, vai vir, vai vir até aqui para trabalhar. Chegou aqui, 10 polichinelo. Volta, volta. Chegou aqui, 10 polichinelo. Tá ok? Vamos lá. Prepara. Vai. Isso. Para aí, 10 por Isso, isso. Cada um faz o seu, cada um faz o seu. Não é todo mundo junto. Cada um faz o seu. Quem fez 10 volta hoje vai ser puxado. Quem fez 10 volta, 10. Cada um fazendo o seu, no seu tempo. Todo mundo hoje vai fazer. Vem, isso. Isso. Bora. Vai. Isso. Isso. Isso. Só mais uma. Vai. Isso. Já tá sentindo o corpo aquecendo? Isso aí. Vamos embora. Isso aí. Bora. Isso é pra ajudar a queimar também. Vamos? Lá e termina. Aí todo mundo pega a caneleira. Nós vamos usar a caneleira. Bora. De lado, de lado. Isso. 10 de lá. Bora. Acabou? Pega a caneleira. Quem acabou?